来来来来来<音><音> Tudo bem com vocês? Eu sou o Tavi Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. E hoje eu decidi fazer uma tag sobre filmes porque a gente voltou inspirado do cinema depois de ter assistido It. Muita gente reclamou e falou bosta do filme. Muita gente reclamou e falou bosta do filme. Eu estava com muito medo, na verdade, de assistir e não ser tão bom. Mas foi completamente o oposto do que eu pensava que ia ser. Se você está indo assistir It e você está esperando um filme de terror, você vai se decepcionar. Então, espere várias outras coisas. Então, vamos correndo pra essa tag e ver o que vai rolar por aqui. Se você aí tem os mesmos gostos que eu com relação a isso, então respondam as perguntas aqui embaixo também pra mim, pra eu saber qual o gosto de vocês com relação a filme. Vou ficar muito feliz, certo? Qual foi o último filme que você assistiu? It. Bill, se você você também na realidade, eu estou gravando esse vídeo agora. A gente acabou de sair do cinema, são, sei lá, quase 4 horas da manhã. Porque o filme acabou tarde, porque a gente pegou a última sessão. Foi, então foi it. 2. Um filme que quer muito ver. Eu quero muito ver Valerian. O universo está We need the two of you to be the guardians of our future. Um filme que saiu recentemente, eu não consegui pegar no cinema, e a gente tentou, eu e a Bia, encontrar aí pelas internet. a gente não achou. E se você do tiver um link pra favorecer os amiguinhos, deixa aqui embaixo que eu vou baixar o filme pra assistir depois. Obrigado! Um filme para você chorar! Eu acho que de todos os filmes, assim, para chorar, assim, ó, de emoção no coraçãozinho, é ponte para ter a bitch, é. Quando você Be prepared to find more than you ever imagined. É um filme meio velho, mas é um filme que assim ó, dói o coração, mesmo, dói mesmo. Um filme para rir. Vou ser sincero, talvez você não goste, mas o último filme da Annabelle. Vocês são diferentes tipos kind of de prismos. evil one coming after me eu e a Bia, a gente morreu de rir de tão ruim que era o filme, gente, sério, a gente riu de começo fim, só tinha bosta no estamos decepcionados um suspense, um suspense que eu tenho que recomendar para vocês, também é um filme que não é muito atual, mas né? se você quiser assistir suspense, assista A Chave Mestra é Como muito... Funciona? nobody that means you harm can cross it é muito, muito bom E a gente do começo ao fim E tem relação com magia, né? Com as macumbas que a gente gosta Então, a chave mestra Um filme para você assistir com a sua família Harry Potter Come to die. Todos eles, todos eles, todo mundo gosta de Harry Potter Harry Potter é uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, então você pode assistir Caso você do outro lado tenha probleminha e não goste de Harry Potter Você pode assistir com a sua família Jogos Vorazes também, que é ótimo Se você vai assim, fica super feliz, todo mundo vai gostar, é um filme que também tem ação do começo ao fim, tem romance, aquelas coisas que a gente gosta. Então, ou Harry Potter ou Jogos Vorazes. Um romance, um romance que eu gosto muito, que na verdade para mim romance é um amor para recordar. <risos> <risos> This is about me, okay? Not you. We are through. Ele também é um filme bem antigo E além de ser muito forte Porque faz você chorar também Ele é um romance muito bonito então, Se você ainda não assistiu, se você é novinho Se você é novinho do outro lado, novinho do outro lado Não assistiu, assista Um Amor para Recordar É meio velho? Tenha paciência com a visualização Que talvez não seja tão boa Mas dá uma chance a história Dá uma chance no seu coração pra história, tá bom? Um filme lindo quatro vidas de um cachorro. If I can get you licking and loving, I have my purpose. Ethan, daí, por que dois ter esse cachorro com você? É tipo um substituto de namorada? É oxe, assim, animal né gente. Animal mexe assim com a gente, você fala, nossa, que maravilhoso, sem contar dá tá uma lição de moral né gente, que ó, é de deixar o coraçãozinho batendo. Então, Quatro vidas de um cachorro. Um filme para morrer de medo. Ih, meus amigos, não tá tendo filme para morrer de medo não, viu? Desculpa, mas essa aqui a gente não vai conseguir responder. Se você do outro lado acha que tem um filme que vai fazer a gente morrer de medo, também bota aqui embaixo na descrição, porque a gente tá aceitando sugestão, tá bom? Um filme de ação. Ai, gente, ação. Ação pra mim é tudo ruim, tudo ruim. O último de ação que saiu é Veloz e Furioso, que é ruim. Então... Não sei, não sei dizer. Se você do outro lado também tem um filme de ação que você gosta, põe embaixo, quem sabe a gente consiga compartilhar desse gosto. Porque eu não, não posso lhe dizer. Um filme que não vale a pena. Olha, gente, eu tenho um, um grande problema com a play art, assim. Todos os filmes que eles fazem, principalmente os que eles tentam fazer de terror... É tudo uma porcaria, nenhum vale a pena Então gente, se você for assistir algum filme E tiver escrito Play Art embaixo ó, Já desiste, não gasta dinheiro com cinema Não gasta dinheiro, não gasta Não gasta porque o filme vai acabar ruim Então desiste da Play Art Um filme para o feriado Um filme para o feriado, pelo menos para mim É eu vira a Rainha das Trevas Slime, slithering succubus A concubine, a walker, a trap. Yes, she's got it all She's everything you've ever wanted in a movie. A woman and a casserole. Hoje em dia que a gente tem uma condição melhor, a gente tem que cabo dentro de casa, a gente tem que cabo dentro de casa. Mas como já tá no feriado na sua casa, não tem porra nenhuma para fazer na TV aberta, sem passar eu Vira, e é um filme que eu adoro. Então, feriado, eu vira, tá tudo junto, tá tudo misturado, tá tudo legal. Então, assiste eu Vira, vale muito a pena. Um desenho animado, eu poderia dizer pra vocês vários desenhos animados aqui Então vou falar um desenho animado que eu gostei recente e um desenho animado que eu gosto que é muito antigo O recente é o Poderoso Chefinho, Poderoso Chefinho? acho que é o Poderoso Chefinho o nome disso Confia em mim, um dia você vai amá-lo do fundo do seu coração Nunca! Deve ser isso daí, Poderoso Chefinho. É uma animação de um bebê. É muito legal, muito fofinho. E um outro que eu gosto muito é o Castelo Animado, dos estúdios Ghibli. É difícil de entender o que se passa na cabeça dele. Mas ele é uma pessoa pura. Ele só quer ser livre. Eu sou o Caos Fire. Descobri o um ponto fraco do mágico. O Castelo Animado. Uma viagem. Que é maravilhoso. Então eu recomendo vocês assistirem os dois. Aliás... Não tem um filme do estúdio Ghibli que não seja bom Então se você quer assistir coisas boas de animação Assista, assista. Procure os filmes do estúdio Ghibli São animações orientais, lógico, em mim, né gente? Mas é muito bom Um filme que todo mundo tem que ver nessa face da terra é Jovens Bruxas Girls are about to discover the dark side Have you ever heard of invoking the spirit? Black magic Black. Black. Black. Black. Black. Black. Black. Black. We can make things happen. I mean, this is it, this is real. Jovens Bruxas é um filme que todo mundo tem que ver, você não pode morrer sem assistir esse filme. Também é um filme velho, mas é um filme maravilhoso. Então não morra sem assistir esse filme. Não morra também. É ótimo ficar vivo, né? Um filme que você assistiu três vezes ou mais. Tá bom, gente. A gente pode começar a elencar aqui os filmes, não é mesmo? Mas eu vou dizer para vocês que o filme que eu mais assisti assim, ó, é da magia sedução. Who discover the power? What I'm saying is é um filme que eu amo muito da Majestrução, sem contar que tem tipo, duas atrizes protagonistas maravilhosas que é a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Esses são os filmes que eu gosto, que eu não gosto, que eu recomendo. Se você já assistiu algum, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber a opinião de vocês sobre o que vocês gostaram. Me recomendem também, respondam essa tag aí embaixo nos comentários, me recomendando os filmes, porque eu gosto de conhecer coisas novas. Principalmente filme de terror, que a gente tá em busca de um filme de terror que deixa a gente assustado, mas tá meio difícil de achar, tá meio difícil de gritar, tá meio difícil de ficar em pânico. Então, deixa aqui embaixo. Obrigado! É isso aí! Eu realmente espero que vocês tenham gostado. muito. obrigada. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima aí, falou!